Oi pessoal, meu nome é Isabela Silva Borghese da Almolim Eu sou psicóloga e psicanalista, atuando no consultório E dou aula na graduação no curso de psicologia Eu venho convidar vocês para a próxima edição da revista Bem-Estar Vou estar falando sobre a geração alfa, a tecnologia e o crescimento dessas crianças e adolescentes Não percam!